Todos os servidores públicos do DF, incluindo eu, tiveram pagamento de duas parcelas do aumento aprovado em 2013. Recebemos a parcela de 2013 e de 2014 e começamos a receber um calote do governo em 2015. Um dos apontamentos que o Supremo Tribunal Federal faz é a necessidade de previsão na lei orçamentária. Muitas das 32 carreiras que tiveram a concessão desse reajuste, e aí o Supremo Tribunal Federal tratava de revisão salarial mas aqui no Distrito Federal a gente tratava de reajuste, porque não era revisão salarial com base na inflação muitas dessas 32 carreiras tiveram previsão orçamentária para o pagamento da primeira, da segunda e da terceira parcela. Há muita nebulosidade nessa decisão do Supremo Tribunal Federal e o governador do Distrito Federal, o governador Ibanez, não pode se esconder atrás da decisão do Supremo. O governador Ibanez precisa ter posição clara sobre o assunto. Ele quer pagar a terceira parcela de salários defasados dos servidores públicos do DF. Se o problema é previsão orçamentária, vamos prever no orçamento o pagamento da terceira parcela. Muito se critica os servidores públicos e trata o servidor público do Distrito Federal como se ele fosse Marajá e ele não é Marajá. Olhem os contra-cheques do professor, do técnico de enfermagem que atua no centro de saúde. Os servidores têm hoje uma defasagem real no seu salário. Então a gente tem recebido muita demanda para que a gente lute por uma recomposição salarial dos servidores. Há uma defasagem salarial num contexto de crise, no contexto de aumento dos preços e a gente precisa se preocupar com os servidores públicos do Distrito Federal. E o governador Ibanez não pode se esconder atrás da decisão do Supremo, que sequer foi publicado e já se tem o um entendimento que ele se aplica naturalmente a toda condição do Distrito Federal, o que pode não ser o caso. E mesmo se for o caso, o governador Ibanez não tem que comemorar que não vai pagar a terceira parcela do reajuste, mas achar uma solução para honrar o compromisso dele. Na campanha eleitoral, não fui eu que falei que ia pagar a terceira parcela dos servidor o governador Ibanez falou que ia pagar a terceira parcela, assim como ele falou que não ia privatizar nada, assim como ele falou um monte de coisa na campanha que agora parece que não vai se concretizar. Então nós precisamos achar uma solução para reestruturar os salários dos servidores do Distrito Federal. E o primeiro passo seria honrar a palavra, pagando a terceira parcela das 32 categorias do Distrito Federal.